Hoje eu decidi falar um pouco sobre o PS5 e sobre a nova geração que tá chegando aí de uma forma geral, beleza? Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou dar uma pausa nos games de tiro tático que vocês estão acostumados a ver por aqui para abordar um outro tema, né? mas que tem tudo a ver com a temática do canal e com certeza vai trazer uma discussão bem interessante por aqui, certo? Mas antes, como sempre, curte o vídeo, compartilha, apresenta o canal para os seus amigos aí, porque isso é muito importante. A gente tem vários conteúdos aqui sobre games como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim, jogos de tiro tático de uma forma geral. Então se você curte esse tipo de game, você está no lugar certo, ok? Se inscreve aí e vamos para o vídeo. Então, senhores antes de qualquer coisa eu quero deixar claro que é uma coisa bem importante isso eu quero deixar muito claro que tudo que você vai ver nesse vídeo aqui é apenas a minha opinião ok apenas isso e aí eu tô dizendo isso porque eu sei que quando a gente toca no assunto sony ou microsoft automaticamente aparecem inúmeras pessoas tumultuando a discussão e tal parece fanboy de tudo que é buraco do mundo para poder te xingar então eu já aproveito para dizer também que os comentários ofensivos eles serão automaticamente deletados, ok? acho que as pessoas por aqui têm total condições de manter um debate num bom nível e conversar sem ofender ninguém então eu conto com todos vocês, vamos lá então como vocês que já estão aqui há mais tempo devem saber, eu sou gamer de console, ok? Eu sempre joguei nos consoles, em específico os consoles da Sony, ponto, ok? Eu não tenho absolutamente nada contra os consoles da Microsoft, gosto também, já cheguei a utilizar alguns deles, gostei muito, inclusive até curto bastante o controle do, do Xbox One, até mais na verdade que o do PS4 em alguns momentos. Mas eu sempre preferi os consoles da Sony mais porque tem a questão dos exclusivos, que eu gosto muito. Então apenas isso mesmo, sem fanatismos. Tenha isso em mente. Eu tive o PS1, tive o PS2, o PS3 e nessa geração, claro, que eu acabei optando pelo PS4. né E eu sempre percebi que sempre que uma nova geração ela se aproxima, não só eu, mas toda a comunidade gamer de uma forma geral elas ficavam numa ansiedade muito grande né e tal mas... não sei, dessa vez Definitivamente eu não tenho percebido isso Em todos os grupos que eu participo e tudo mais Eu tenho visto uma coisa muito sal Pessoal muito de boas, né? Nem parece que tem uma nova geração se aproximando Na verdade já chegou a nova geração, né? Mas realmente não, não percebe, né? Eu não vejo o pessoal nem um pouco empolgado Eu também não tô muito empolgado, né? É, na verdade essa nova geração nem parece uma nova geração Sinceramente, né? Eu lembro que o hype era gigantesco, né, do PS1 pro PS2 era uma coisa absurda, todo mundo comentava e tal. Do PS2 pro PS3 também, nem se fala, né, era a mesma coisa e tal. No caso do PS2 pro PS3 tinha a questão do salto gráfico também, que era gigantesco, né. E a chegada da alta definição e tal, tinha um controle mais sensível, aquela coisa toda, todo mundo queria ver aquelas novas tecnologias e tudo mais do PS3 para o PS4 já não, já não foi tão grande a diferença, mas também existia essa diferença, o hype também estava alto tinha, por exemplo, ali o controle do PS4, que era bem diferenciado em relação ao do PS3, que isso já prometia uma experiência nova, aquela coisa toda. A gente tinha realmente a sensação de que coisas novas estavam por vir. A gente via novas tecnologias chegando ao mercado. Mas agora, sinceramente, do PS4 para o PS5, pelo menos a impressão que fica, para mim, é que o PS5 é um PS4 Pro 2.0, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Um PS4 com SSD e com Ray Tracing, é? Né? Sei lá. E aí eu posso estender essa crítica também para os consoles da Microsoft, né? Que também nessa geração trouxeram pouco ou quase nada de muito expressivo. E aí, quando eu falei agora há pouco que o hype era grande do PS1 para o PS2, do PS2, PS3, eu também vou estender isso. Para o Xbox, ok? Eu tô falando de PS1, de PS2 Porque era a minha perspectiva, certo? Mas é, exatamente tudo que eu falei aqui Sobre o, os consoles da Sony Do PS1 para o PS2, PS2, PS3 do PS3, PS4 Você automaticamente já pode converter Para o Xbox né? Normal, o Xbox lá O grandão, que era só o Xbox mesmo Para o 360, do 360 para o One né? É como eu tô dizendo Eu dei a minha visão do que estava acontecendo e a minha visão do que estava acontecendo era do ponto de vista dos consoles da Sony, por isso que eu citei esses, ok? Mas voltando aqui ao assunto né, da nova geração, praticamente essa nova geração, ela se resume a consoles né, que trazem um, um carregamento mais rápido e meia dúzia de reflexo ali via ray tracing e 60 é fps, né? aliás 60 é fps se você quiser jogar em Full HD porque se você quiser jogar os games ali em 4K, que é a nova modinha da comunidade gamer, né? Quer dizer, da comunidade gamer de consoles, né? Porque chegou muito recentemente com a questão do 4K com o Xbox One X, que popularizou esse negócio. O pessoal do PC já, já tem acesso a isso há um bom tempo, mas o pessoal dos consoles agora tá meio que nessa modinha aí do 4K, todo mundo quer 4K e tal. Então se você quiser jogar seus joguinhos aí em 4K, você vai ter que voltar para os 30 FPS de sempre lá, ok? Não se anima não. Enfim, eu acho que hoje eles entregam, os consoles novos no caso, eles entregam muito pouco pelo valor que eles cobram. É basicamente isso. Aí eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas quando os novos games da geração chegarem, aí a gente vai ver o verdadeiro poder e tal, aquela coisa toda... E eu concordo, né? Até porque geralmente é assim mesmo, os primeiros jogos da geração, eles não trazem nenhum salto gráfico, não trazem nada de muito diferente, e daqui a uns dois anos, mais ou menos, vai começar a aparecer os games que realmente foram desenvolvidos aí para essa geração, e aí sim esses games eles poderão justificar a compra de um console de nova geração. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas correm desesperadas atrás dos consoles novos, né? os consoles esgotados aí por todos os lados, tanto os Xbox como o PS5, é uma coisa realmente absurda. É, o, o número de vendas também estão quebrando recordes, né? Tanto a Microsoft quanto a Sony estão quebrando vários recordes de vendas aí e tal. E sinceramente eu eu não vejo muito sentido nisso. Pra que a gente vai pagar mais por esses consoles e ainda servir de cobaia com aparelhos que dão inúmeros problemas Que a gente sabe que, que são típicos de consoles de nova geração, né? Isso é até normal A gente já tá até acostumado a ver consoles que acabam de chegar e chegam cheios de problemas e tal Enfim, muita gente compra até aparelhos de lá de fora e aí não tem garantia Ele dá, dá problema aqui Cara, realmente isso é uma furada, né? Para que comprar esses consoles caríssimos para jogar os games que a gente já joga hoje nos nossos consoles atuais? Eu Sinceramente eu não vejo lógica nisso, não vejo lógica nenhuma. Sendo que a gente pode pegar, sei lá, daqui a dois anos o console mais barato, totalmente revisado, com todas as correções e podendo jogar jogos de nova geração. Eu acho muito mais lógico, mas enfim... É nova geração, mas de inovação, de fato, a gente não tem quase nada, né? A, a geração nova é só no nome mesmo. Eu lembro da época que existiam ainda só rumores, né? Antes dos consoles serem revelados. E os rumores, eles eram sempre de que a nova geração seria incrível, que traria muitas novas possibilidades, inovações e tal, aquela coisa toda. E aí, quando de fato foi anunciado, todo mundo ficou naquela, né? É SSD, né? É, Carregamento rápido, 4K, <risos> tá entendendo? Foi, foi bem broxante. Sinceramente, eu não tô com nenhuma pressa para poder comprar esses consoles. Quando os grandes games começarem a sair, aí sim, com certeza eu comprarei. Tanto o PS5, como com certeza eu comprarei também o Xbox Series X. Até pela questão da produção de conteúdo, né? Porque se fosse só para jogar mesmo, eu escolheria um e iria de boa. Só que aí tem uma outra questão nessa história aqui, né? Porque se eu tô, por um lado, eu tô muito decepcionado com os consoles da nova geração, que de novo eles não têm quase nada, né? Eu posso dizer que eu tô bem empolgado em relação a uma outra coisa, ou melhor, a uma outra plataforma, que é o PC, ok? Como vocês já devem estar sabendo aí, eu tô montando um PC gamer que vai me abrir novas portas, né? Para poder me dar várias novas possibilidades. Inclusive em relação a games que eu gostaria de jogar e que infelizmente só estão disponíveis no PC. Eu gosto muito da praticidade dos consoles, mas como produtor de conteúdo, infelizmente o console está me impedindo que eu possa voar mais alto, digamos assim. Né? Praticamente tudo depende de um PC. Né? Eu tenho perdido várias propostas, por exemplo, né? por causa que eu não tenho um PC gamer, por exemplo. Então chegou a hora de fazer essa migração. Eu não vou sair totalmente dos consoles, eu vou continuar tendo os consoles, né? Vou, como eu já disse, eu vou pegar os consoles em algum momento, mas chegou a hora de fazer essa migração e definitivamente 2021 vai ser o ano do PC aqui no canal, né? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? O que é que vocês estão achando disso tudo, essa nova geração e tudo? O que é que vocês estão achando? Será que realmente compensa comprar um console novo? Né? Pagar esse valor quase 5 mil, Xbox Series X, PS5, quase 5 mil, consoles esgotados, pessoas comprando por valores até maiores e tal. Enfim, vocês acham mesmo que vale a pena todo esse esforço para comprar esses aparelhos que oferecem tão pouco ou quase nada, na verdade, né? A experiência que a gente tem nos consoles de nova geração é um pouco superior à que a gente já tem hoje nos consoles atuais. Enfim, fica aí a reflexão, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo, caso não tenham visto ainda, recomendo muito que vejam. Gameplay extremamente tática, sem HUD, no modo mais difícil possível, vale a pena acompanhar. Se você não viu, veja, eu recomendo. Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros. Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vão ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Valeu, falou e até a próxima.